vai ser a aventura do gigante, olha a minha mão quem vai amarelar no meio do caminho, quem será? deixa o seu like, se você tiver uma luva a em casa, louva. coloca a luva você e quem será dar, dar like, like. Prato, então a gente precisa do Pecapes a touca, essa touquinha aqui e o capacete, e ah, as luvas, luvas para as... não machucar as mãos oh, pai. e coragem. É. Oh, pai. muita alegria pai, Se as pessoas tiverem luvas luva, tenta pegar o celular e tenta dar like pra mim. É boa ideia, dá like com a luva aí. Tenta, tenta. é difícil, é difícil, é muito difícil eu não tenho um touch. Vamos nós. Olha pra frente. A experiência é muito boa. lá embaixo está ali é a É alto, muito alto. Livre e estégio estão bem ali na frente. Graças a Deus, a tá está bem corajosa, bem confiante. Livre também, tranquila. Ah, eu também deixei ela bem à vontade, caso ela não quisesse fazer externa né? Ser criança. Mas ela topou. Então você tem confiança. E também a equipe aqui. Ele transmite para nós muita segurança. Então é bem seguro aqui. Ó. Tem esses backups aqui em cima. Ele está tá preso. E aí tem toda a instrução de como a gente fazer. Você se sente seguro. É uma aventura, mas uma aventura controlável. Está, sendo, está valendo a pena. Mas se você quiser vir aqui para Bonito, isso aí é uma boa opção para fazer um evento com a família. Liga, a gente está rindo ali. um cantinho ali. Vamos lá seguir. Depois a gente vai fazer a tirolesa. Esse aqui, falaram que balança bastante. São 12 desafios com a tirolesa e nós vamos fazer sim. Todos eles. É alto. Muito alto. Mas uma coisa que eu achei legal aqui também é a seguinte. É tudo revisado. As coisas todas... Uma boa qualidade, então faz segurança. São os desafios que a gente vai fazer, tá? Então, são esses aí. E tem esse aqui agora, que vai ser mais desafiante, porque ele balança bastante. O nível já concluiu, falta então o ponto Então, que vamos! São dois desafios, incluindo a piruleza que nós vamos fazer. Esteli ali fazendo. Passar pra cá, Luiz. Deixa eu pro teu lado. Ali está a Esté. Olha a altura. Nós vamos. vamos. É, só um instantinho. Mas E... e agora a gente vai fazer o quê? Vamos descer de tironete. Vai ser a primeira vez. Uhum. Isso é legal. Vai vai eu primeira... foto que, que dá um pouquinho de medo, viu? Tirolisa. Pronto, pode colocar a mão aqui. Quando cá. for descer, não encosta o rosto aqui, tá bom? Tá. Mata um pouco de distância. E, e, então deixa eu pegar aqui os.. Eu, eu aconselho você a segurar com, com ele em pé. Ele. Pessoal é lá em pé. Assim. Até tá. não. Pronto. Aí você vai colocar a mão aqui embaixo. Mais embaixo. Mais, mais embaixo. embaixo. Hum. Pronto. Aí agora pode sentar. Espera aí. O sistema vai te segurar. Aí. Senta mesmo. Isso. E fica as duas pernas até saindo. Eu estou saindo! Tranquilo. Ah, ah, ah, ah. Uh. Bom. Tem uma paradinha aí, mas é tranquilo. Ei! A gente segura essa corda aqui, por favor. Segura aqui. E aí, vem Esther chegando. E aí, com fé aventura. É, foi bom. Dá a mesma atenção. É. Eita, tá.